Naturalmente que motivados, motivados, mas eh, também conscientes eh, da importância que temos eh, que olhar para este jogo, a importância que teremos que dar continuidade àquilo que tem sido o nosso trabalho para podermos eh, ganhar e continuar a ganhar eh, só tendo um Braga de facto muito forte, um Braga eh, muito capaz e com um foco total neste, neste jogo e neste adversário. E estamos satisfeitos com aquilo que fizemos, mas estamos também focados e naturalmente eh, determinados em dar continuidade àquilo que tem sido, não só aquilo que foi a última exibição, eh, e refiro aquilo que são exibições, porque as exibições normalmente são depois consequência de resultados e os resultados têm sido para nós bastante bons em termos de, de performance e de, de, de vitórias e, portanto, é esse o objetivo que nós teremos. Com todo o respeito para aquilo que a Boa Vista é, porque sabemos que é uma equipa bastante complicada de, de defrontar, uma equipa que, inclusive, dentro daquilo que é o seu habitual, o 11, consegue mudar o seu próprio sistema dentro com os mesmos jogadores, portanto, vai alternando num 4-4-2 para, para um 3-4-3 e nós estamos preparados para isso para podermos dar resposta e foi nesse sentido que fizemos o trabalho, o curto tempo de tempo que tivemos para poder trabalhar, foi sempre no sentido de poder observar o adversário e podermos eh, preparar a equipa da melhor maneira para que amanhã possamos eh, então eh, ganhar o jogo.